Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Muitos me perguntando quando faremos a nossa live. Espero fazê-la em breve. Não fizemos ainda por estarmos atribulados com atividades em home office. E também porque nossos bate-papos e conversas são sempre de muita descontração, bom humor e alegria. E o atual momento não tem nos trazido essa energia. Entretanto, sei também que em momentos assim, nada como o estudo, o aprimoramento e o conhecimento para nos deixar melhor. Então, assim que for possível, a gente faz a nossa live e conversaremos sobre as regras da prestação de contas eleitorais. Assunto que nesse momento não é dos mais importantes. Um grande beijo para todos vocês, cuidem-se e fiquem em casa. Um beijo para todos.